Fala pessoal! Nesse vídeo eu vou fazer um tutorial da plataforma Bybit, que é uma das corretoras que eu venho utilizando desde 2020 para operar futuros aí Bitcoin e criptomoedas. Eu vou mostrar para vocês aqui como abrir operações, como você utilizar todas as funcionalidades que a Bybit oferece, tá bom? Então deixa aquele like para apoiar aí, é muito importante e vamos lá! Então pessoal, o primeiro passo aqui é você criar uma conta aqui na Bybit, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo desse vídeo e também no comentário fixado. Você você sempre vai ganhar algum bônus aqui da corretora, tá bom? Então aqui a Bybit, inclusive, tá nesse momento aqui tá dando mais de 4 mil dólares de bônus, tá? Três mil dólares aqui da de depósito, mais mil dólares aqui do Rewards Hub, tá? Então depende de quanto você depositar, você vai ganhando aqui. Uh... Né, bônus pelo quantidade de depósito que você tem e também quanto você está operando em termos de volume, tá? Então, aqui no site deles explica exatamente como você pode ganhar esse, esse, esse bônus aqui, tá? Isso aqui vai variando ao longo do tempo aí. Também no meu site, se você for aqui nessa sessão aqui, ó as primeiras corretoras é a Buybit, explica exatamente como você pegar esses bônus, tá bom? Então, só para reforçar, para você ficar elegível para receber esses bônus e vantagens, basta você descer aqui na descrição ou comentário fixado do canal para criar a sua conta. E e outra coisa interessante é que a Bybit organiza com frequência competições de trading. Agora aqui, por exemplo, estão dando um pool de prêmios de até 8 milhões de dólares para os participantes. Então, se você quiser participar dessas competições de trade no meu time, eu vou deixar também aqui um link aqui abaixo desse formulário. Basta você preencher aqui para você participar comigo dessas competições, tá bom? Então vamos lá para o que interessa, vou mostrar para você como realizar o seu primeiro depósito ou então comprar criptomoedas diretamente aqui pela Bybit. E só mais um adendo importante, se ficar qualquer dúvida referente a esse tutorial, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo e as melhores perguntas que ajudarem mais pessoas aqui, eu vou dar um cupom de 100% de desconto do treinamento que eu estou lançando aqui chamado Operação Delta, que é um treinamento que você pode inclusive aqui executar na Bybit, né? de como você rentabilizar as suas stablecoins aqui de forma alavancada e passiva, tá bom? Muito interessante aqui, deixe seu comentário com também o seu usuário do Telegram que eu vou aqui dar uh, esse cupom de 100% de desconto aqui de lançamento desse treinamento aqui, que tem certeza que você vai gostar bastante aí, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui como fazer esse depósito, basicamente você vai então aqui na sua conta, quando você abrir, vai abrir vai estar zerada, né? Você vai clicar nesse botãozinho aqui chamado depósito, tá? Então vai abrir para você aqui um endereço para você depositar ou Bitcoin, ou SDC, o STT, enfim, então você vai poder realizar o seu uh, depósito aqui no spot, tá? esse aqui é a forma mais fácil, inclusive, como eu faço aqui para poder, na, nas contas que eu tenho na Bybit, tem várias contas aqui, na verdade, né? Porque esses bônus aqui são interessantes, sempre tem bônus aqui, eu acabo criando uma até às vezes uma nova conta aqui para poder aproveitar, tá bom? Você pode fazer isso aí também, tá? Uh, ou você pode também clicar aqui, ó, buy crypto aqui, comprar cripto, né? Você pode botar aqui as opções que tem, ó, tem depósito fiat, tem uh, também P2P e express, tá? Então, se você clicar aqui, por exemplo, vamos clicar aqui em Depósito Fiat, vou clicar, abrir uma nova aba para mostrar para você aqui. Então, aqui você vai colocar a quantidade em reais que você quer depositar, aqui, por exemplo, vou botar 10 mil reais e você vai dizer o que você quer receber, se é Bitcoin, Ethereum ou ST, tá? Então, basta você olhar o que, que vale a pena aqui, tá? Em termos de custo, enfim, você pode ter, inclusive, comparar com outras corretoras, né? Às vezes, vale a pena você comprar em, até em outra corretora e transferir para Bybit, tá? Dependendo, vale a pena fazer isso, porque cada corretora tem ali um preço, né, de mercado, enfim, Tá? Então, aqui, por exemplo, tem o preço do Pix, né? quanto que fica no cartão de crédito. Né? Inclusive, aqui a Bybit tem uma, um, agora, nesse momento, um desconto de 0% de... A taxa aí de cartão de crédito, tá? Então, bem interessante mesmo. Vale a pena você dar uma olhadinha nisso também, tá bom? Para você fazer o depósito aqui em reais, você vai ter que fazer uma verificação da sua conta, tá? Então, acho que essa outra desvantagem também de fazer depósito em reais aqui diretamente na Bybit. Por isso, você, você tem que enviar a sua documentação aqui para poder é, comprovar que você é você mesmo, enfim, tá? Se você quiser depositar em cripto, você não precisa fazer essa comprovação. Eu, geralmente, aqui não compro uh, criptomoedas diretamente nas corretoras, tá? eu faço depósito diretamente aqui em uh, criptomoedas, tá bom? Então, basicamente, é super simples, não tem muito mistério de como você depositar aqui reais, tá? se você quiser, tá? ou depositar cripto aqui, que é a minha forma preferida para poder usar essas corretoras. Agora, eu vou dar uma geral e mostrar o que, que você pode fazer aqui na Bybit. Tá? Basicamente, você pode operar, então, o Spot, tem todos esses pares aqui, tá? tanto no SDT, BTC, USDC e também DAI. Também tem Tokens alavancados, tá? Assim como a Binance, é também a FTX, Launchpad e também você pode votar aqui quais são as novas listagens, né? De novos ativos que você quer que a corretora traga, tá? A Bybit está listando sempre novos ativos aqui, tá crescendo bastante, por isso que eu acredito que é uma corretora que tem bastante futuro aí, tá? Pra, eu tô cada vez mais usando aqui a Bybit e vem usando desde 2020, né? Então, aqui derivativos, aqui a gente vai focar um pouco mais uh, nesses derivativos aqui, tá? Você tem então os perpétuos USTT, tem o inverso o perpétuo aqui aqui tá para esses ativos eu vou explicar daqui a pouquinho que que são isso aqui também tem os futuros tá então, esses são contratos futuros que tem expiração que inclusive a uh, esses são os contatos que a gente vai usar aqui na operação a uh, operação Delta tá a gente usa para fazer hedge aqui e rentabilizar as nossas estebocões uh, tá bom e também tem aqui uh, perpétuo SDC e também opções aqui tá aqui na verdade eu não uso e também tem os tokens alavancados aqui você pode fazer é, usar também, não, não, não, não costumo operar muito com esses tokens aqui, tá? E copy trade também, caso você quiser usar aqui, também não uso, tá bom? Nesse tutorial, a gente vai focar aqui no STT perpétuo e também no inverso perpétuo aqui, tá? Vou explicar para vocês qual que é a diferença e como que a gente vai abrir essas operações aqui, porque tem algumas peculiaridades em cada um desses aqui, tá? Basicamente, o STT perpétuo, você vai ter a sua banca em o STT, Tá, então você tem que depositar aqui o ST, você tem que fazer uma transferência aqui da sua conta, né, do spot para a conta de derivativos, tá? Então se você tem, por exemplo, lá uh, 10 mil dólares em, em, em ST na sua conta spot, você tem que fazer uma transferência para a conta de derivativos, tá? Para você ter a banca para operar o ST, tá? Isso aqui é recomendado se você não sabe para onde vai uh, o Bitcoin, se você quer ficar mais dolarizado e pegar o seu lucro em dólares, tá? Então todo lucro de operação aqui ou prejuízo, né, você vai ter em em dólar, tá bom? Em USDT. E aqui, no caso, você vai ter o lucro ou prejuízo na moeda. Se você quiser acumular mais Bitcoin, é recomendado você usar aqui o inverso aqui, perpétuo, né? Bitcoin ou Ethereum, enfim, que você quiser operar, tá bom? Então, depende muito, assim, geralmente no bear market aqui é interessante você estar tá operando em USDT, tá? E num bull market, no caso aqui, fica mais interessante a gente operar aqui, por exemplo, em um, em, em a, em a, no universo perpétuo aqui do Bitcoin, você está acumulando Bitcoin com essa banca, no caso, inclusive valorizando, tá? Então, depende muito aqui. Nesse momento, eu estou operando, inclusive, mais aqui o STT, está tá mais interessante. Então, vamos entrar em cada um desses aqui, eu vou mostrar exatamente como você abrir e fechar as operações, e que tipos de ordem a gente tem aqui para executar. Aí só para deixar claro que eu falei anteriormente, então se você quiser, né, transferir a seu saldo spot para conta de derivativos, basta você clicar aqui, por exemplo, eu quero transferir bitcoin aqui da minha conta spot para minha conta de derivativos, tá? Então você clica aqui, ó, transferir, quanto que você quer transferir? Por exemplo, aqui eu quero passar do spot pro derivativos, quero passar, por exemplo, botar, que eu quero botar aqui 0.2 bitcoin. Você clica aqui é, confirmar, tá? Você vai estar transferindo esses bitcoins da sua conta spot para conta de derivativos, tá? Então você então aqui, no caso, a minha quantidade de bitcoins aqui reduziu, tá? e foi para a minha conta de derivativos. Tá? Então aqui tem a quantidade de bitcoins que eu tenho para operar, no inverso aqui, uh, no, uh, no inverso aqui, perpétuo aqui do, do bitcoin. Tá? E aqui também o st então no caso aqui tem quase 11.500 dólares para operar aqui, Uh, o ST tá? e 0.39 aqui, quase 0.4 Bitcoins para operar aqui no inverso perpétuo, tá bom? Então, basicamente, você precisa ter é, a, o, a, o saldo aqui da sua conta tá? dentro de derivativos para poder operar futuros, tá? Só queria deixar isso claro para não gerar confusão aí. Bom, vamos dar uma olhada primeiro como operar aqui o STT perpétuo, tá bom? Então, você basicamente vai clicar aqui em derivativos, o STT perpétuo, escolher aqui, por exemplo, Bitcoin, tá? Você vai clicar aqui, vai abrir, então, a tela do Bitcoin, vai mostrar para você aqui quanto você tem de saldo aqui para operar, tá? Então, em o STT, conforme eu mostrei pra você aqui, eu tinha 11.500 dólares para operar aqui o STT. O Bitcoin aqui tá caindo aqui no caso, tá? Então, aqui um exemplo, né? Tá caindo, digamos que eu acho que o Bitcoin vai continuar caindo aqui, tá? Só um exemplo aqui, teste pra gente fazer mesmo, né? Eu vou abrir, por exemplo, aqui uma operação, tá? Primeiro passo que você tem que fazer aqui é definir se você quer operar aqui isolado ou cross, tá? Isso aqui é muito importante, tá? O que, que é isso aqui, tá? Primeiramente, então, o que, que é isso? Uh, isolado, você vai uh, isolar uma margem específica para você operar, tá? Então, você não vai nunca liquidar a sua conta toda, você vai liquidar a posição ali específica, tá? Só que o preço de criação fica um pouquinho mais apertado ali, então tem que tomar cuidado, tá? Mas... É recomendado você sempre operar aqui, né? Que, ainda mais se você uh, não tem tanta experiência, iso fazer isolado, tá? Então, você vai isolar um capital uh, que você vai abrir, né? E no Cross, no caso, você vai usar todos os fundos aqui da sua conta, né? Você vai uh, botar em, em risco todo o capital da sua conta aqui na operação. tá? Se você não botar um stop loss, você pode sim ter o risco de liquidar toda a, a sua conta, tá bom? Então tome cuidado, eu recomendo que você comece usando isolado, tá? Primeiro fator. Depois você pode então definir aqui quanto você pode, quanto você quer, até quanto você quer usar de alavancagem tanto para operação, operação de long ou short, tá? Então, é recomendado que você não use aí, tá? É, não use acima de 10, 10 vezes, tá? Eu acho que fica bem arriscado. Eu, no máximo, estou usando aqui 10 vezes aí, tá? Uh, eu acho que, se você, inclusive, botar aqui mais, a corretora até avisa aqui, ó. Se você está usando uma alavancagem muito arriscada, tem um risco de liquidação imediata, tá? Porque realmente, se você usar 100 vezes aqui uh, de alavancagem, se o preço vai contra você 1%, você é completamente liquidado a sua posição, tá? Se você bota 50 vezes de alavancagem, se o preço for contra você aí 2%, você é completamente liquidado. Se você bota 10 vezes de alavancagem, se o preço vai 10% contra essa posição, você é liquidado, tá? E assim por diante, se você botar, no caso aqui, 5 vezes, o preço vai 20 por contra você você também é liquidado e enfim quanto menos você alavancar tá menor o risco de você ser liquidado tá recomendado que você aí geralmente até opera de um aí a cinco vezes dependendo tá de qual arriscado tá o mercado enfim Tá bom? No máximo aí 10 vezes, né? Acho que fica bem interessante aí, tá? Vou deixar aqui 10 vezes para a gente poder fazer esse tutorial, tá? Tanto para short aqui quanto para long, e vou confirmar aqui uh, isso aqui, tá? Então, com isso aqui confirmado, basicamente, a gente vai poder, então, abrir nessas operações aqui, tá? Eu tô aqui com isolado, long 10 vezes, short 10 vezes, tá? Então, digamos que eu acredito que o Bitcoin vai continuar caindo aqui, tá? Vai continuar caindo, eu vou abrir uma operação tá de short aqui, né? O Bitcoin tá continuando caindo. Então, vamos fazer o seguinte... Eu vou botar uma operação a mercado. O que é operação a mercado, tá? Operação a mercado: você vai estar agredindo o book de ordens, você vai estar então abrindo uma operação. Tá com o valor de mercado, tá bom? Então você clicar aqui mercado e você vai botar quanto que você quer de custo. Tá, tem duas opções: você quer comp comprar aqui, fazer essa entrada com o custo em USDT ou então em quantidade de Bitcoin. Tá, eu gosto no caso aqui de botar um custo, quanto é que eu quero arriscar nessa operação. Tá, eu quero arriscar quanto nessa operação aqui. Então eu vou botar por exemplo aqui: eu quero botar aqui mil, uh, vou botar aqui 100, 100 dólares de, de, de risco aqui. Tá, e vou abrir uma operação. É recomendado também sempre você abrir uma operação já aqui seu stop loss tá então você pode clicar aqui stop loss eu vou botar aqui venda né venda então, você pode botar quanto que você vai uh, onde você vai tirar lucro tá e qual que vai ser o seu stop loss tá bom então essa aqui é, é o recomendado você fazer tá então basicamente você botar por exemplo aqui eu quero botar meu lucro em sei lá 27.800 dólares e meu stop loss aqui se Bitcoin buscar a casa aqui dos uh, 30.000 30.500 eu caio fora tá então vou abrir uma operação de short aqui agora Tá, então basicamente é isso, vou abrir essa aqui a operação, então tá aqui o custo, tá, o custo que eu vou, eu vou usar, eu vou usar 100 dólares aqui de custo, tá, então como eu tô alavancado 10 vezes, a minha operação vai ser na verdade de quase mil dólares, tá, então basicamente é isso, então eu vou, vou, vou sempre deixar essa telinha aqui confirmar, tá, é recomendado que você deixe essa tela para ver se você não fez nenhum erro, tá bom, então tá aqui ó, tá, me custa 10, uh, 100 dólares, tá, no máximo aqui 98.46, tá, e também aqui o meu o, o final aqui da, da, da operação, eu vou estar operando com mil com dólares aqui, tá? Porque eu estou alavancado 10 vezes. Então, eu vou confirmar essa operação. Tá? Vou abrir a operação aqui agora. Tá? Esse aqui é um teste que eu estou fazendo. Uh, e tá rodando aqui a operação, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, só um exemplo bem simples aqui, tá? E no caso, por exemplo, se eu quiser abrir aqui uma outra operação de long, eu quero abrir uma operação de long aqui agora, tá? ao mesmo tempo, você pode abrir uma operação nesse formato aqui, no, no ST perpétuo, você pode abrir uma operação para o outro lado também, tá? Isso aqui que é interessante também, digamos que eu quero abrir uma operação de long aqui agora, vamos botar aqui long, tá? Eu quero abrir uma operação de também 100 dólares, é, vou botar aqui meu lucro, vou tirar na região dos 30.500, tá? E meu stop loss vai estar aqui abaixo dessa região aqui dos 29.252 dólares, 29.252, tá? Então, eu vou abrir o um long aqui, ó, pum, abriu o long, tá? Eu vou ter, então, no caso aqui, duas operações aqui abertas, tá? Então, basicamente, com o mesmo, com o mesmo custo aqui, a minha, minha, minha, de margem, tá? Com, uh, né, com entradas aqui diferentes, Tá? você tem praticamente aqui a mesma operação aqui com duas é, com duas sentidos diferentes, tá bom Isso aqui é interessante que do perpétua você pode fazer isso tá? Tem diversas aplicações porque você faria, faria isso aqui, tá? Eu uso bastante isso aqui com contratos futuros, na verdade, né? Mas se você quiser, no caso, fechar a operação, tá? Então, você não vai abrir a operação aqui, uma, se você está com a operação de short, você não vai abrir a operação de longa e para fechar ela, tá? Então, no caso, se eu quiser fechar essa operação de, vamos dizer aqui a operação de, de short, tá? Vamos cancelar isso aqui primeiro, mostrar para você. Se você quiser fechar a operação, essa operação aqui de short, você tem que aqui, ó, é, clicar em close, tá? Fechar aqui, Tá? E você vai botar quanto que você quer aqui fechar essa operação de, de, de short, eu vou botar aqui 0.033, que é a quantidade de bitcoins que eu tenho aqui, tá? E eu vou botar, no caso, se eu quero mercado ou limite, tá? Então, no caso, eu vou botar aqui, uh, vou fechar aqui, ó, fechar a operação de short, vou clicar aqui, close short, ó, ele vai fechar essa operação aqui para mim, ó, Pum. Tá? Basicamente, quando você fecha a operação, tá? Então, o perpétuo tem essa diferença. Você tem que, no caso, uh, definir que você quer fechar essa operação. Tá? Tem que clicar em Close aqui. Então, tem a opção de, de abrir ou fechar, tá? Então, basicamente isso. Você tem a ordem limite. A ordem limite, basicamente, é super simples. Você vai definir onde você quer, no caso aqui, é, abrir essa operação. Tá? No caso aqui, por exemplo, eu quero entrar em long se o preço chegar aqui nos 29.200 eu quero entrar no long, tá? Então, vou botar aqui, ó eu quero uh, botar sempre nosso stop loss aqui também, tá? Então, vou botar aqui, ó, 29.200, eu vou entrar no long se o preço pegar, tá? E vou arriscar aqui, por exemplo, 100 dólares nessa, nessa operação, isolando esses 100 dólares aqui, tá? E vou tirar meu lucro aqui na região dos 30.500 uh, e vou stop loss aqui abaixo dos 28.900, por exemplo, tá? Então, vou botar aqui, ó, abrir meu long, tá? E vai confirmar para mim aqui, né? Arriscando 100 dólares, alavancar 10 vezes e vai definir aqui a minha operação, vai estar tá aqui embaixo já aqui, a operação exatamente quanto é que eu vou querer entrar tá aqui se o preço bater aqui ele vai abrir essa operação e vai começar a rodar aqui para mim tá bom super simples aqui sem sem problema nenhum tá então essa aqui é a ordem é, limite tá e depois tem a ordem aqui a mercado né agora eu vou falar um pouquinho sobre a, a ordem condicional que o pessoal tem bastante dúvida aqui né como é que a gente usa essas ordens aqui Uh, condicionais aqui para operar aqui no ST perpétuo. Basicamente, você definir aqui uma regra, né? se o preço, por exemplo, romper determinada região, eu vou querer, então, operar... Uh, isso aqui serve muito para rompimento, inclusive aqui é a bit Forma, né? Essa aqui é a ordem condicional é ativada somente quando um preço de gatilho é atingido, né? Você pode usar ordens uh, condicionais para take profit, né? Stop loss, ou então para estratégias de breakout, né? Rompimento. Então, vamos pegar aqui o gráfico, por exemplo, do Bitcoin, por exemplo, aqui, ó, tá? Olha só, então, inclusive eu estava montando isso aqui para explicar, tá, inclusive, ó. Digamos que o preço aqui, ó, o Bitcoin... Se ele perder essa região aqui, esse fundo, ó eu quero, eu quero abrir aqui, por exemplo, uma, uma, um trade aqui, um short, por exemplo, tá? Esse aqui, digamos que o preço não, não, não, não tivesse acontecido isso aqui antes, tá? Digamos que eu estava aqui nessa região e estava na dúvida se, bom, se o preço perder esse fundo aqui, eu quero entrar no short. Então, esse aqui, esse aqui seria o short que eu quero fazer, ó, por exemplo. Tá? Então, se ele bater aqui abaixo daqui, ó, meu trigger aqui, ó, bateu aqui abaixo, eu quero abrir um short, botar meu stop aqui e botar meu, meu meu take profit lá embaixo aqui, por exemplo, tá? Então, tá aqui, ó, você vai clicar condicional, tá? Se o preço cair aqui abaixo, vamos botar aqui pro gráfico de novo, ó, se o preço cair aqui, ó, abaixo dos, uh, dos 30.950, vamos botar 30.950, tá? Então, eu vou abrir aqui, um, abrir um short, né? Vou botar, inclusive, já boto stop loss aqui também, tá? Então assim, ó, se o preço chegar aqui 30.950, eu quero abrir o short, tá? mercado, você pode também definir limite, tá? limite, mercado, enfim. Uh, aqui tem algumas opções também, mostrando se você quer usando o preço trigger aqui, se é o preço Last Index ou Mark, tá? Então tem alguma diferença aqui nesse, nesses preços aqui também, tá? que é importante você uh, prestar atenção, dependendo da sua estratégia aqui também. Tá? Vou explicar para você daqui a pouquinho o que, que é isso aqui, tá bom? Então, eu vou deixar, eu gosto de botar aqui o preço a uh, mercado, tá? para poder abrir a operação. Eu acho que é mais seguro, tá bom? Uh, e você vai botar aqui, então, qual que vai ser a quantidade que você vai abrir. Eu quero abrir aqui 0.05 bitcoins aqui, né? Uh, vou botar aqui meu take profit aqui, uh, mais ou menos... Uh, qual o preço que eu vou querer botar o take profit aqui? Vou botar lá nos, nos 29 mil e de 100, por exemplo, tá só um exemplo aqui mesmo. E meu stop loss vai ser na região aqui dos 32 mil dólares, por exemplo. Tá, então você vai botar aqui uma operação de short, tá? Basicamente é isso. E você vai botar aqui open short, tá? Vai confirmar. E se o preço então for bater nessa região aqui, ó, lá em cima, ó, ele vai bater. Se o preço bater aqui, ele vai abrir um short, tá? Basicamente, isso ele vai abrir um short e vai definir já o stop loss que foi definido para operação, stop loss e tudo certinho aqui para você não ter nenhum problema, tá? Então isso serve para alguma operação de rompimentos, por exemplo, se você tem um triângulo, alguma alguma região muito importante que o preço está ali trabalhando, então se você quiser operar o rompimento, né? Você quer, por exemplo, dormir? Eu quero dormir, eu quero deixar esse, essa essa essa ordem ali. Se romper a região que eu estou de olho, eu vou abrir já essa essa essa operação aí, tá? Então, basicamente, é como funciona. Só explicando, então, o que é esse Last Index aqui, Mark Price, tá? Até, inclusive, eu fiz um documento aqui para mostrar, ó. Basicamente, aqui, ó, o Last Price, ele é aqui o último preço, tá? De qualquer negociação que ocorre na plataforma da Bybit, tá? Então, isso aqui é o preço que está na Bybit, não é o preço de mercado. Então, se alguém, por exemplo, abrir uma ordem de compra na Bybit ali com um valor muito alto, vai ser o preço que está na Bybit, Tá? já o mark price é o preço justo aqui, tá? Que você vai no caso aqui que é o preço de mercado. Então é o preço usado na Bybit que é um preço calculado com a média de a média de cinco outras corretoras pelo menos aí, tá? Como a Kraken, a Coinbase e Bitstamp. Então a Bybit usa né, um preço de mercado para calcular esse preço aí, tá? E o index price é o preço de mercado só que descontando as taxas de financiamento aí na né? O funny Fee, etc, tá? para você não, não contar. Eu gosto de usar muito aí o Mark Price, tá? Acho que você tem menos risco para abrir uma operação, mas às vezes o Last Price pode ser interessante a gente fechar uma operação, porque se alguém que tá tentando manipular o book de ordem, né, é interessante que às vezes o preço dá uns spikes muito elevados, você pode fechar a operação, tá? Fazer um Take Profit, por exemplo, é interessante usar o Last Price, tá? Então, por que que existe isso aqui, tá? Por que que existe essa, essa, esses, essas diferenças aqui? Basicamente porque ah, é para evitar a manipulação do mercado, porque imagina uma baleia vai na Bybit ali e faz uma compra de mil contratos ali, aperta o botão errado, é, ela vai realmente jogar o preço muito para cima lá na, na Bybit, né, que fica fora das outras corretoras. Né? Então, até o mercado se ajustar com isso, ele vai com certeza chegar no preço ali de mercado, porque existem outras, né, o Market Maker faz esse ajuste aí, né, e também as outras ah, pessoas que estão operando o mercado acabam ajustando esse, esse preço. Só que, para evitar essa manipulação aí, né, é interessante que você use aí o Mark Price, tá? para abrir operações, eu gosto muito de usar o Mark Price, tá? E less Price eu gosto para usar para talvez aí fechar algumas operações de short ou então a operação de long aí, é interessante, tá? Index Price, geralmente não uso aí, para mim, não faz muita aí diferença. Então, acho que basicamente é isso, como você aqui abrir essas operações, tá? Não tem muito mistério, você pode também arrastar as operações aqui, ó, dentro da, dentro da tela também, isso aqui é bem interessante, tá? Algumas corretoras não tem isso, você pode arrastar ou então fechar a, a, a inclusive, a a sua, a sua ordem aqui diretamente por aqui, tá? Acho muito interessante, e é super simples, não tem muito mistério não, tá? A única questão que você tem que tomar cuidado aqui na, na, nas operações de perpétuo STT é que você tem que, para fechar a operação, você não pode fazer uma operação short contrária, tá? Você tem que clicar aqui, close, para fechar a sua operação, tá bom? Já aconteceu aí com, até com amigos meus aí que é, no caso, deixar a operação, a operação aí aberta e foram botar um, um, um lado contrário, um short e acabaram, acabaram abrindo outra operação a gente short, tá? Então tome cuidado. Obviamente, aí também, né, se você abrir na mesma região, uh, vai ficar num head aí, tá? mas é um pouquinho complicado você acaba pagando aí, taxas, enfim, tá? Então é um pouquinho chato. Uh, eu uh, tenho que tomar cuidado eu prefiro botar aqui uh, para fechar a operação você pode fazer também a limite você pode botar limite quando você quando você quer fechar a operação tá vale bastante a pena aqui tá? E não tem muito mistério é super simples aqui de usar uh, o ST perpétuo tá agora eu vou mostrar para você como usar aqui o ST o inverso perpétuo aqui tá em Bitcoin que também é super simples então vou entrar aqui eu vou mostrar para você exatamente tá a única coisa que muda na verdade é que você pode então aqui reduzir a sua mão né você vai ter aqui... Uh, não vai ter a opção de você fechar, por exemplo, a operação. Tá? Basicamente, você vai, então... É, reduzir aqui a sua mão, você tem a opção aqui de fazer uma... Por exemplo, aqui se eu quiser fazer uma venda, eu posso aqui, no caso, se, quando eu faço uma, uma, uma, uma venda, uma compra, eu vou aumentar ou reduzir a minha mão aqui, tá? Se eu for pro lado contrário. Eu posso, inclusive, inverter a minha mão, inclusive, aqui também, tá? Vou dar um exemplo aqui para mostrar pra você, ó. Por exemplo, uh, digamos que eu quero aqui entrar num... Nesse momento aqui agora, eu vou entrar num short aqui, tá? Que tá um pouquinho arriscado. Vou botar aqui um long, vou botar um long aqui a, mer a mercado, ó. Tá, então eu vou entrar aqui no mercado, vou botar aqui comprar long e vou botar quanto que eu quero entrar aqui, tá? Eu vou botar 100 tá? 100 dólares aqui. Eu vou comprar com o stop também, tá? Então uh, o meu ah, também que você pode botar aqui também. Se você quer o last trade price, mark price, eu gosto botar também aqui uh, o mark price, tá? Para poder garantir, então eu vou botar aqui uh, o, o, preço, o preço que eu quero. Ah, não, esse aqui é o take profit, tá? Então eu vou botar aqui o oh, last trade price, tá? Take Profit é melhor que usar o Last Dead Price. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, eu quero botar uh, 30 mil dólares, tá? 30 mil dólares, bater 30 mil dólares a preço de o, le... o último uh, trade aqui negociado na corretora, eu quero fechar a minha operação, tá? E aqui vai ser o meu Stop Loss, Meu Stop Loss vai ser, sei lá, vou botar aqui 28.900 dólares, tá? Então, aqui vai ser o meu uh, a minha operação vou abrir com a operação de long tá então vai, vai pra, abrir para mim aqui a, a opção quanto é que eu vou no caso aqui o custo da minha operação vai ser isso aqui só que como eu alavancado né eu vou abrir em Bitcoin tá em Bitcoin aqui eu vou abrir essa quantidade tá bom então você vai abrir a operação né alavancado 10 vezes tá aqui a operação rodando já tá então eu tô aqui nesse nesse nesse long aqui tá que então tem que inclusive já mostra para mim aqui ó take profit também já mostra aqui também o meu Stop Loss, tá bom? Agora, digamos que eu quero fazer aqui uma operação uh, contrária, né? Eu quero, eu quero, no caso aqui, fechar a minha operação, enfim. Se o preço chegar aqui, por exemplo, eu quero, eu quero uh, abrir um short com 0.033 bitcoins, tá? Então, vamos lá. Eu quero, no caso aqui, limite. vou botar, botar aqui limite por exemplo. Vou botar aqui o preço de 29.800, 29.800. Eu vou abrir quanto aqui, tá? Vou botar também 100 dólares aqui. botar 100 dólares, por exemplo. Tá? É... Deixa eu botar aqui também... Hum... Aqui, ó. Aqui vai ser reduzir, somente reduzir. Ó. Se eu quiser, por exemplo, somente reduzir, o que vai acontecer aqui? Se o preço chegar aqui, né... Uh, e eu, por exemplo, botar assim, ó, treze... se eu botar 10 mil dólares aqui, por exemplo, tá? Se eu botar somente reduzir, ele vai pegar a minha mão que já tá aberta aqui no long e vai somente reduzir, ele nunca vai abrir pra mão contrária, tá? Se você não marcar, redu... se você não marcar aqui reduzir, uh, esse reduzir, ele vai abrir com a mão contrária, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos, bot... vamos abrir, vou abrir a mercado aqui para mostrar pra você o que tá acontecendo aqui, tá? Então, abrir mercado aqui, por exemplo, uma... Uma operação de 120 dólares aqui, tá? Vou fazer um short a mercado aqui, tá? Não vou botar, não vou botar uh, também aqui stop loss, só para a gente poder ver, tá? Então, como eu tô aqui numa operação de 100, 100 aqui, tá? 100 dólares aqui agora é, do Bitcoin, tá? Long, se eu quiser abrir essa operação de short aqui agora, tá? De 120 dólares, eu vou ficar com uma diferença de 20 dólares, né? Então, eu vou inverter minha mão em 20 dólares, tá bom? Então, você vai clicar aqui, vai confirmar. Tá, ó. E vai inverter minha mão aqui 20 dólares, tá bom? Porque eu não marquei como reduzir, tá? Eu não marquei como reduzir aqui, tá bom? Então vamos cancelar aqui agora, de novo isso aqui, só para facilitar aqui agora. Então fechar aqui é mercado, tá? Ah, lembrando que você também pode mudar aqui você pode botar seu stop loss aqui Direto aqui dentro da, da operação, tá? Então você pode aqui definir depois que você abrir a operação, botar o seu stop loss e seu take profit. Eu recomendo que você já abra a operação com o stop loss e take profit, porque o mercado às vezes pode dar uma. Né, às vezes não dá nem tempo de botar o stop loss, pode dar algum problema, tá? Eu recomendo que você já abra, abra sempre a operação com o stop loss e take profit. Você pode até ajustar depois com calma, tá? Mas não, não abra a operação sem botar pelo menos o stop loss aí, tá? Eu acho que é bem importante porque o mercado às vezes surpreende a gente bastante, tá? Então você pode definir aqui o stop loss depois, tá? E o que é mais legal também, você pode definir aqui um trail stop também, tá? Quanto você quer até de lucro aí, né? É, ou quanto você quer a, a, qual, a qual momento que você quer ativar esse esse esse aqui uh, esse trail stop? Então digamos que eu começar a ter aqui a uh, 100 dólares de lucro, tá? Eu quero no caso aqui uh, atingir, atingir 100 dólares de lucro, tá? Eu vou querer, então, fazer aqui o... o máximo que eu aceito perder depois aqui é 180 dólares, tá? Então, quando ele começar a bater 100 dólares de lucro, ele vai atirar, ativar aqui o Trading Stop. Se você ficar com menos de 80 dólares de lucro que ele vai fechar a operação, tá? Você pode, então, seguir aqui uma tendência, por exemplo, para o Bitcoin. Isso aqui é interessante usar o trailing Stop, o Trading Stop, né? Eu uso bastante aqui. Tá, e também tem para o perpétuo aqui do o aí do, do bitcoin também o acp perpétuo também tem a mesma opção aí tá uh, então assim acho que basicamente é isso tá é, acho que é basicamente isso mesmo só queria mostrar para você que em relação ao, ao, ao como reduzir aqui a operação vamos botar aqui esse exemplo ó eu vou botar aqui então reduzir aqui nessa região aqui eu tô com um short aqui agora nesse momento tá vou entrar aqui no long né vou botar aqui limite Long, qual região aqui? Vou botar aqui mais ou menos o preço aqui nesses. Ó, 20... Vou botar aqui 20... Ah, Pera aí. Nossa, que, que nada aqui agora. Vou botar aqui agora um long aqui nessa região dos 29.500 dólares, tá? 29.500. 29.000... 9.500 dólares, tá? Se o preço bater nos 29.500 dólares, eu vou entrar aqui com uma operação de long, Tá? De, vamos botar aqui, sei lá, 50, tá? Só que como eu vou botar aqui Reduce Only, né, vai ser uma operação de, de, de Take Profit, ó. Então, se abrir essa operação aqui agora, vamos botar aqui, ó, uma operação aqui, ó, abrir ela, ó. Se pegar aqui agora essa operação, ó, ele vai, no caso, o que vai acontecer? Ele não vai inverter a mão, tá? Tá? Ah, tá, na verdade ele não deixou, olha só, ele não deixou, ele, ele não deixou inclusive eu, eu ah, mudar o preço, ó, porque eu já estou com a operação de 20 dólares aberta, né? Então, se o meu, o meu o preço bater aqui, ó, ele vai fechar a minha operação, ó, ó. ele vai fechar a operação aqui agora, tá? Bateu o preço, fechou a operação e fiquei aqui no zero a zero. Se você não botar Reduce Only, ele vai acabar invertendo a mão, tá? Isso aqui é importante você tomar cuidado, tá? E post only é para você garantir aqui que essa essa ela vai ser colocada no book, no caso, né? Então vai ser uma order maker, né? Você não vai agredir o book, assim você paga menos taxa também, tá? Eu uso bastante também esse post only aqui para fazer minhas ordens aqui, né? Poder definir para garantir que ela não vai entrar né, como, como taker no book e acabar custando aí taxas mais elevadas, tá bom? Então, assim, é super simples de abrir as operações aqui, tá? Não tem muito mistério. Eu acho que é só importante você saber se você quer operar aqui, então, o STT perpétuo ou, então, o inverso, tá? Também tem o inverso futuros aqui, você tem que ter né, a, a sua banca, no caso, em Bitcoin ou Ethereum, aqui no caso, para operar, tá? Aqui, o legal de operar esses, esses inversos aqui futuros é que você pode, no caso... Uh... Né? Você pode deixar a operação aberta por mais tempo, você não paga a funding fee nelas, isso é porque é muito interessante mesmo. Tá? Eu gosto aqui de operar isso aqui, fazer o hedge lá para... Poder rentabilizar as minhas stablecoins que eu ensino a fazer isso aqui na, no treinamento ali da Operação Delta, tá? Que tô muito em breve lançando, tá? Então, deixa sua dúvida aqui abaixo do, do aqui desse tutorial que eu tenho o prazer de responder as dúvidas aí. As melhores perguntas vão receber aí 100% de desconto no treinamento Operação Delta. Que você vai poder aprender a rentabilizar suas stablecoins aí, né? Ah, em corretoras como a Bybit, FTX, enfim, tá? Então, acho que basicamente é isso, tá? Eu acho que não tem muito mais que eu possa falar, falar aqui. Também tem outras coisas você pode fazer na Bybit também, como Earn, tem NFT, aqui tem bastante coisa, tá? Acho que a corretora tá crescendo bastante, não tem muito mistério, qualquer dúvida você pode perguntar aqui, eu tenho um prazer de responder, tá? Também no grupo Telegram aqui, a gente também tá sempre disponível para poder deixar dúvidas aí, tá bom? Então, não esqueça de pegar o seu bônus, clique no link aqui abaixo da descrição, pega o seu bônus, cria a sua conta e a gente se vê lá, tá bom? Então, um abraço!